Bom dia! Saiba como emagrecer de forma fácil, simples e eficiente. Um, um erro que as pessoas cometem quando elas estão no emagrecimento é o tal de comer balas. Por quê? Ela é um prazer muito rápido. É um prazer que dura um ou dois minutos, quem sabe. Mas o problema é que as balas têm muitas calorias. E quando a pessoa acaba comendo as balas, a pessoa come várias calorias a mais no dia. O que pode evitar o seu processo de emagrecimento e aumentar o estilo do seu corpo. Porque tem um organismo humano que cada vez mais calorias a pessoa come, mais... Vai aumentando os quilos do seu corpo. Geralmente carne, mas daí mas, mas, mas a bala também.